Oi eu sou o Celso Dias da Benchmark Treinamentos e este é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista e você é muito bem-vindo a este canal no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que desperta aí a curiosidade especialmente de quem ainda não atua no setor que é Celso como lidar com a concorrência na indústria farmacêutica muitas pessoas me perguntam Celso é verdade que a indústria farmacêutica ela tem as pessoas que trabalham na indústria farmacêutica, elas têm uma convivência diferente com os concorrentes, costumam é, almoçar juntos ali, sair juntos. Vamos entender isso melhor, se é verdade ou não. E, de fato, como que você pode realmente ter e separar as coisas, né? Esse relacionamento, de repente, interpessoal, do relacionamento profissional, especialmente dentro do consultório médico, beleza? Então, fica aí até o final. Eu vou deixar aqui a minha opinião sobre isso. Eu vou trazer aqui... Algumas ideias e cases de sucesso que eu já pratiquei, que eu pratico até hoje e que de repente pode te ajudar, seja você já um propagandista atuante, que está querendo aí melhorar o seu relacionamento com os seus concorrentes no campo, seja você um profissional que deseja atuar como propagandista, beleza? Mas antes, eu preciso te convidar para se inscrever no nosso canal. Você já é inscrito no nosso canal? E você está esperando o que para fazer isso? Tá bom? A gente está sempre trazendo novidades para você, conteúdo relevante sobre a indústria farmacêutica. Nós somos o maior canal do Brasil sobre a profissão. Nós estamos chegando aí na faixa de quase 5 mil inscritos. Eu quero agradecer aos nossos inscritos que vêm nos acompanhando, que vêm nos dando feedbacks constantes. E agora a nossa meta é chegar a 10 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda. Eu já prometi aqui que quando a gente atingir essa meta eu vou lançar um conteúdo gratuito, bombástico, exclusivo sobre entrevista na indústria farmacêutica muito completo, dando dicas aí preciosas e como sempre exclusivas, que é a nossa característica, né? Beleza? Já se inscreveu e acionou o sininho também? Então vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre concorrência na indústria farmacêutica. E aí, é verdade mesmo? E olha que interessante, eu já trabalhei em outros mercados e realmente na indústria farmacêutica existe essa cultura, até porque você está o tempo todo encontrando com os seus concorrentes. Nas oportunidades que você tem de visitar os médicos dentro do seu roteiro, existe sim essa convivência saudável que eu considero um grande exemplo até para outros mercados, tá? Então sim, existe essa convivência, mas a gente não pode misturar. Tá bom? Não significa que você está se relacionando com o seu concorrente, que você vai revelar para ele, por exemplo, estratégias do seu laboratório, que você vai revelar informações importantes que farão a diferença, a diferença no alcance de resultados, então você precisa separar isso mesmo. Tá? A gente costuma dizer que dentro do consultório é, ele não vai te perdoar. Essa é a verdade, porque está todo mundo atrás do Prescription Share e não é diferente com ele. Eu vou deixar aqui a tradução, tá? Quando eu trouxer um termo novo aí, tipo Prescription Share, você vai saber aí, eu vou pedir pro editor, não esquece não, o editor, de colocar aqui o que, que significa esse termo, beleza? É um termo novo que você aprendeu aí e pode levar para entrevista, inclusive. Legal, né? Então, olha só, é preciso separar isso, tá bom? Mas como agir, Celso, quando eu sei, quando eu tomo conhecimento de que o meu concorrente está sendo desleal comigo dentro do consultório médico? E aí? Sim, isso pode acontecer, tá? É o seu concorrente propagar em verdades, propagar mentiras, propagar informações relacionadas a, a você e não ao produto em si, ao laboratório do outro, aquilo que eu falei, perder tempo falando do concorrente é, ou de pessoas, eu sempre acho que tratar, falar de pessoas é sempre você se rebaixar, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que é: pessoas interessantes falam de ideias, pessoas medianas falam de coisas e pessoas medíocres falam de pessoas, tá? Então eu considero que perder tempo com isso, na minha opinião, isso é ser desleal. O que? A primeira dica que eu te dou dentro desse contexto é: não retribua com a mesma moeda. Essa é a primeira dica. Por quê? Porque senão você se torna aquilo que você não gosta. Não faça com outra uma dica simples, né, antiga. Né? Não faça com o outro aquilo que você não gosta que fazem com você. Mas se fizerem com você, não retribua, porque senão você perde o direito de fazer algo muito melhor do que isso, que é o que eu vou te passar agora. Falando em moeda, eu acredito que existe uma moeda aí que às vezes ela é esquecida no mercado, que ela é mais importante do que o real, do que o dólar, qualquer outra moeda que possa existir aí. Na verdade, ela dá o valor, ela que define o valor dessas moedas que é a moeda que é chamada de confiança. Tá? A confiança se constrói e é no comportamento ético do dia a dia, na transparência, no olho no olho, na seriedade, no comprometimento, no prometer e cumprir, nessas coisas que você constrói ao longo do tempo com o seu cliente, que quando acontece uma situação como essa, é nisso que você vai se apoiar. Então, chegou alguma situação, ficou sabendo aí de inverdade. A primeira coisa é verificar essa informação, porque pode ser verdade. Nem tudo ali passa no nosso radar. Então, se cometer um erro, se houve uma falha sua ou do seu laboratório, da sua empresa, levanta a mão e seja o primeiro a dizer, Pera aí, doutor, houve um problema aqui, eu já verifiquei. Se retrate da forma que for preciso, sabe? É importante você ter essa transparência na relação. Então, cuidado para não ir se defendendo sem saber do que se trata. E traga a informação completa, porque normalmente, quando essas informações elas são propagadas, elas chegam pela metade, ela vai só o que interessa para o outro lado lá. Mas se for uma mentira total, então relembre o médico o tipo de trabalho que você faz ali no seu dia a dia, tá bom? É, isso já aconteceu comigo, eu vou trazer esse caso para você, eu acho que vai ficar mais simples. Então, quando isso aconteceu, dentro da minha realidade, eu falei com o doutor: falei, olha, doutor respeito a sua opinião né eu vou aqui lançar a mão daquilo que eu venho construindo com você então eu quero te fazer uma pergunta qual foi a última vez que eu usei o seu tempo e o meu aqui dentro do consultório para falar mal do meu concorrente para falar mal do laboratório do outro da pessoa em si do produto em si eu acho que o seu tempo é mais precioso do que isso eu tenho que trazer para você que soluções então essas informações que precisam ser validadas verificadas se elas são, se elas procedem ou não. Mais do que isso, eu quero saber o seguinte: qual a intenção que você vê por trás de quem trouxe essa informação para você? Isso já aconteceu outras vezes com essa pessoa, com esse profissional e qual o interesse dele em trazer essa informação imprecisa e que não é verdadeira? Né? E nessa hora o jogo virou. O doutor percebeu que real, quem realmente estava fazendo um bom trabalho ali, quem realmente estava sendo ético e estava valorizando o tempo dele, respeitando ele. Então aprenda a fazer isso, porque você constrói isso e nessa hora você tem que usar as forças e aquilo que você construiu ao seu favor, tá bom? Você constrói um relacionamento é para isso mesmo. tá? você se torna o maior diferencial do seu produto. Lembre-se disso. Seja você o maior diferencial do seu produto, porque aí não tem como se igualar a esse diferencial, tá bom? É a minha dica para você. Eu espero que tenha te ajudado. Isso pode acontecer eventualmente, mas no geral, o relacionamento é muito saudável, é um setor maravilhoso, é, que a gente é, ama, aí é apaixonante, né? é desafiador. Mas vai assim, sabe? Construa relacionamentos saudáveis com as pessoas, aja com as pessoas como você gostaria que as pessoas agissem com você e no momento certo... Lance mão daquilo que você construiu, daquela moeda que você juntou com o tempo, que é a confiança. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Olha, então eu quero te convidar para baixar nosso e-book. Não sei se você já baixou ou não. É o e-book mais baixado do país. É o guia definitivo de como ser propagandista da Benchmark. Um e-book produzido em conjunto com os especialistas da Benchmark. A gente vem atualizando esse e-book ao longo dos anos. E as pessoas do Brasil inteiro aí só tem elogios a TC sobre esse e-book. Ele já provocou a contratação de muita gente aí nos maiores e melhores laboratórios. Quem sabe você não é o próximo. E aí você baixa lá e me dá o feedback desse vídeo, desse conteúdo. Deixa aqui um comentário, você gostou, comenta aí se você trabalha na indústria farmacêutica e acha que isso aqui foi válido. Deixa eu saber, isso é importante para nós, para a gente continuar entregando conteúdos de valor para você. Compartilha com quem você desejar. E vamos fomentar aí cada vez mais a qualidade na prestação de serviço na indústria farmacêutica, porque os laboratórios merecem, não é verdade? E eu te vejo num próximo vídeo. Sucesso!